Boa tarde, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos começar o nosso estudo da palavra nessa tarde, a nossa mesa dos pães, falando e compartilhando da palavra de Jeremias 7. Jeremias capítulo 7, versículo 21. Eu vou ler a palavra, os irmãos acompanhem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a serviço e fizestes pior do que vossos pais. dir se lhe pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. dir se lhe esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus, nem aceita a disciplina, já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Então, Deus estava falando com Jeremias aqui e mandando Jeremias anunciar uma palavra ao povo, a Israel, chamando a atenção para Israel de que quando ele tirou Israel da, do Egito, da escravidão, de debaixo da escravidão e o libertou e o levou para o deserto, a intenção de Deus era levantar para si um povo que ouvisse a sua voz, seu conselho e andasse na presença de Deus. Assim como ele havia chamado Abraão, Deus estava querendo chamar esse povo para andar na presença dele, para ouvir a fala do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor e seguir o seu conselho, o seu caminho. Mas aqui no versículo 27 diz Deus, através de Jeremias, diz: Mas desleás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. chamá lo mas não te responderão. Porque isso já havia acontecido lá no, no deserto. Deus chamou o povo para segui-lo. E não demorou muito, eles levantaram o altar de ídolos, prevaricaram contra Deus, Não conseguiam buscar a presença do Senhor, se consagrar para buscar a presença do Senhor, mas mandaram que Moisés fosse adiante, que Moisés fosse por eles, porque eles tinham medo de Deus. E quando eles sentiam a presença de Deus, eles corriam dessa presença. E então pediram para que Moisés fosse adiante deles e tivesse essa, essa reunião, essa mesa dos pães com o Senhor. E disseram para Moisés, tudo que Deus te falar, nós obedeceremos. E ali Deus viu que eles estavam o rejeitando. Eles queriam continuar seguindo o conselho e a direção do homem. E não o ouvir direto de Deus. Porque eles não queriam pagar um preço. Eles não queriam pagar o preço da consagração, o preço de buscar... A Deus, até que o Senhor se manifeste, até que o Senhor fale. E então o Senhor enviou, através de Moisés, a antiga aliança, em forma de ordenanças. E essa aliança, ela precisou, logo em seguida, vir com sacrifícios diante do pecado, porque o homem ouviu a palavra ouviu a promessa, ouviu a aliança se agradou dela disse que cumpriria ela mas saiu dali a palavra diz que ele levantou dali para prevaricar, para pecar para andar no seu próprio caminho a vontade do Senhor não era aqui no versículo 22 Deus fala porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito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 mas o povo não conseguiu permanecer ouvindo a voz do Senhor e se deixou ser guiado e quis ser guiado. Que alguém o representasse diante de Deus, que alguém pagasse aquele preço por eles para estar na presença de Deus e eles então receberiam pronto e colocariam em prática. Só que a velha aliança, aquela promessa de Deus para aquele povo, Deus conhecendo quem é o homem, ele sabia que o homem não teria como cumprir, como viver, sem estar na presença dele, sem buscá-lo todos os dias, sem buscar comunhão com ele. Porque assim como Adão, lá no Éden, se deixou levar pelo pecado, se deixou ser enganado, e caiu em maldição por desobedecer à vontade do Senhor, por não ouvir a palavra do Senhor. Assim era o homem que estava no deserto, que Deus tirou do Egito. E assim é a natureza do homem. E o que Deus quer compartilhar conosco nesta tarde, neste dia, é que eu preciso me aliar a Ele. Eu preciso me unir a Ele para viver em conformidade com a natureza dEle. A minha natureza precisa ser amalgamada, à natureza de Deus. A minha natureza precisa buscá-lo para se parecer com Ele. Eu preciso conviver com Ele para que eu seja transformado e venha a me assemelhar mais a Ele. E Deus sabendo que aquela aliança, a antiga aliança, era falível, era uma aliança que... Pelo homem não querer essa proximidade, ela estava enraizada, ela estava, a sua base, seu alicerce eram as obras, eram os sacrifícios e ordenanças. Deus também sabia que essa aliança não tinha como ser vivida completamente pelo homem. A ponto de tornar o homem... Livre do pecado, justificado e transformado. Então Deus fez uma promessa em Jeremias 31, vou convidar os irmãos para nós abrirmos ali em Jeremias 31, 32, que Deus já tinha feito, lá para Adão ainda, que haveria uma aliança com ele. Mas aqui em Jeremias o Senhor fala novamente sobre a nova e eterna aliança, Jeremias 31, versículo 31, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver despousado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Então que tem uma promessa do Senhor de que essa, essa nova e eterna aliança ela vai ser inscrita no nosso coração, impressa na nossa mente, vai ser amalgamada no nosso ser. E não haverá mais necessidade de que alguém ensine ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o maior até o desde o menor até o maior deles. Então, independente do grau, da instrução, da idade, da vida que essa pessoa tenha, da maturidade espiritual, se ela buscá-lo, ele mesmo vai ensinar, vai se conhecer, vai se revelar. Porque ele vai imprimir, ele imprimiu, ele vai imprimir isso naquele que eu recebe. Ele imprimiu isso em mim e ele imprimiu isso em ti. Ele escreveu no nosso ser, ele escreveu no nosso coração. E essa nova aliança que nos foi dada em Cristo Jesus, ela não é falível, mas ela é eterna. Ela é perfeita, porque ela não se baseia na obra, ela não se baseia no nosso sacrifício, mas ela se baseia no sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ela se baseia na obra de Jesus Cristo por mim e por ti, lá na cruz do Calvário. Ela se baseia na promessa de Deus de que Ele, Ele nos faz ter a fé, Ele põe essa fé, E ainda, os convido para a gente abrir ali em Ezequiel, capítulo 36, um pouquinho adiante, livro de Ezequiel, o Senhor fala uma coisa que nos leva a meditar e confiar. no poder da promessa dEle, para mim e para você. Ezequiel 36, versículo 25, o Senhor diz, Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrá-los-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Amém. Aqui o Senhor mostra que Ele vai fazer isso em mim e em ti. E que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a habitação de Jesus Cristo, a nova eterna aliança, e entregamos a nossa vida a Cristo. Ele passou a habitar em ti. Ele passou a habitar em mim. O Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em ti. O Cristo ressurreto habita em mim e habita em ti. E porque Ele habita, Ele nos capacita a vivermos a palavra dEle. Essa água purificadora que Ele nos lava, ela pode se tornar um rio a jorrar de dentro de nós. Jesus disse que a água que ele tem para nos dar, para beber, a gente jamais terá sede. Porque a água que ele nos der, vai se fazer viva dentro de nós, a fim de se tornar um rio que jorre, um Manancial de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então é jorrando uma vida de dentro de mim, é jorrando uma vida de dentro de ti. E como que isso acontece? Porque nós recebemos o Senhor, recebemos a nova aliança, viemos para Jesus e ainda caímos em pecado, ainda andamos em rebeldia diante do Senhor. Muitos se afastam da fé, ou aquele que estava crescendo na comunhão, com Deus, na comunhão com a palavra Daqui a pouco se desvia E se sente derrotado Como isso acontece Se o Senhor diz que essa aliança Que Ele fez conosco Ele faz vir sobre nós O Espírito dEle Nos dando um novo coração Colocando o Espírito dEle dentro de nós Nos dando um novo Espírito e fazendo com que nós andemos e guardemos andemos nos seus estatutos e guardemos os seus juízos. E como nós vemos em nós na nossa vida o erro, o recalcitrar, o cair de novo, vemos na vida do nosso irmão. Vemos no nosso meio cristão ainda as falhas. Ora, tropeçando, hora caindo e hora levantando como isso pode ainda acontecer se essa aliança tem o um poder transformador de um novo coração de um novo espírito que o nosso espírito estava envolto em morte aí o Senhor Jesus diz e eu vos porei, vos darei um novo espírito um espírito reto tá, e como que nós depois de iluminados podemos ainda cair como que nós depois de conhecermos da graça de Deus, que é Jesus Cristo, podemos ainda tropeçar e nos deixar levar pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pela vaidade, pela corrupção do homem. Lá em Filipenses, capítulo 2, o Senhor diz: eu abri ele, Pens capítulo 2 versículo Versículo 13 Porque Deus é quem efetua em vós Tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade Fazei tudo sem murmurações nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, no versículo 13, Deus diz, porque o Espírito Santo fala através de Paulo, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o Senhor também diz que Ele opera em nós a salvação, o arrependimento e o perdão. Não é eu que escolho por ser salva, é Ele que me escolhe. Não sou eu que escolho por me arrepender. É Ele que produz dentro do meu coração o arrependimento. Por isso, quando nós erramos, pecamos, nós devemos logo buscar esse arrependimento. Porque não é um poder que está em ti, não é um poder que está em mim de escolher me arrepender. E conseguir me arrepender. Mas de escolher buscar o arrependimento em Deus. Porque Ele efetua em nós esse arrependimento. E o perdão também não é algo que eu escolho dar para alguém, que eu escolho me livrar da amargura e opero em mim mesmo em mim mesma. Não, é Deus que opera em mim, é Deus que opera em ti. Tu escolhe por Deus, tu escolhe por fazer a vontade dEle, mas o perdão é Ele quem efetua, Ele quem nos perdoa, ele que me perdoa e Ele que desperta no teu coração o ânimo do perdão, o desejo de perdoar e realiza em nós esse perdão, para que nós nos livremos da amargura, para que nós nos livremos das amarras, dos laços, das correntes que nos prendiam nas prisões emocionais, nas prisões mentais. Então é Ele que opera em mim, é Ele que opera em ti. E quando nós nos endurecemos dizendo que eu escolho quando perdoar, eu escolho quando buscá-lo, eu escolho quando me arrepender. Nós mais nos distanciamos dEle, dificultamos esse caminho de nos aproximarmos do Senhor, nos aproximarmos de Deus e de nos livrarmos dessas amarras porque estamos indo no lado oposto estamos dizendo para Deus que ainda não queremos, que ainda não é tempo que ainda não chegou a nossa hora e como nós não sabemos qual é a nossa hora de sairmos daqui, de partirmos daqui toda vez que nós nos endurecemos para Deus nós queimamos uma chance dele avançar na tua vida dele avançar na minha vida. E de nós conhecermos o verdadeiro propósito dEle. Para ti, para mim. A eterna aliança que foi feita em Jesus Cristo. Ela é perfeita. Por isso Deus a chama de eterna. Essa Ele não vai remover e não precisa. porque ela não foi feita baseada na nossa natureza, não foi feita baseada no primeiro Adão, mas ela foi feita baseada na natureza de Cristo, na deidade de Cristo e no homem perfeito de Cristo. Quando precisamos contar com a nossa natureza na aliança, é a natureza de Cristo que vem, que nos representa, e que satisfaz a aliança. Quando nós precisamos contar com o poder de viver ela, é Cristo que vive ela em mim e é Cristo que vive ela em ti. E quando nós começamos a encontrar essa dificuldade de vivermos uma vida na perfeita vontade de Deus na obediência da, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e praticar, é porque eu estou contando com a minha natureza. Aí nós começamos a tropeçar na palavra de Deus, aí nós começamos a errar com Deus. E não conseguimos viver as promessas da nova aliança, nem o propósito de Deus na nossa vida, nem o poder da nova aliança em nós porque nós queremos vivê-la pela nossa natureza. Porque nós olhamos para nós e achamos que somos louváveis, que somos, somos esforçados, que buscamos Ele o suficiente para vivermos segundo o que Ele fala. E aí nós voltamos para um método religioso, para um modo religioso de viver, que o povo já tentou lá no Egito, que o povo já tentou lá no deserto, que o povo já tentou em Canaã, quando entraram em Canaã, a nova geração tentou viver essa palavra, tentou viver essa vontade de Deus e fracassou, porque tentou viver na sua justiça, no seu esforço, na sua natureza. E Jesus, quando ele veio para a terra, ele mostrou através do nosso próprio pecado que nós não podemos confiar em nós, que nós não podemos confiar na nossa natureza e não podemos depositar as nossas fichas, não podemos depositar a nossa esperança na melhor parte de mim, no bom da minha natureza. No quanto eu sou esforçado, no quanto eu me esforço para agradá-lo, no quanto eu, me, eu zelo para obedecê-lo Deus quer que nós confiemos nele Deus quer que nós nos entreguemos totalmente a ele que nós venhamos a ouvi-lo Quer que nos deixemos envolver por ele e depender dele e que Ele cresça em ti e em mim, até que toda a tua expressão e a minha seja a natureza dele, seja a expressão dele. Até que não haja mais diferença quando olharem para mim e para ti e para Jesus. Que Ele se manifeste de tal forma em mim e em você, que essa liberdade dele andando e vivendo em mim, falando em mim, vivendo, andando e falando em ti. resplandeça totalmente a glória dele aí esse rio de águas vivas vai estar fluindo de dentro de mim e vai estar fluindo de dentro de ti queria convidar vocês para abrirmos em Isaías 42, versículo 6 irmãos aqui Senhor tem mais um chamado para despertar esse entendimento teu e meu Sobre quem é Jesus na tua vida? Sobre quem é Jesus na minha vida? Sobre o poder dele em mim e em ti. Isaías 42, versículo 6, Jesus diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo. E luz para os gentios, para abrir-lhes os olhos aos cegos, Para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, Nem a minha honra a imagens de esculturas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, Antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele escolheu a Jesus Cristo. E nos chamou em justiça, chamou Jesus Cristo em justiça. Tomou Ele pela mão, para que Ele fosse o nosso mediador. Para nos trazer do meio das trevas, nos levar para a luz. Para abrir os nossos olhos para nos tirar de uma prisão e de um cativeiro. Aqueles que estavam em trevas, saírem das trevas para a luz. Nos dá a liberdade. E o Senhor também diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém, e nem dá a outra. Não divide com imagens de escultura, com ídolos. Então o Senhor não divide essa glória, esse poder, essa majestade comigo, contigo. Nem com outro homem que nós possamos nos apoiar. E que nós venhamos a querer seguir. Lá em Jeremias o Senhor diz, maldito homem que confia no homem e que faz o seu braço, a sua força. Diz que o nosso coração é tremendamente corrupto, ligeiro para fazer o mal, que é enganoso. E que quando nós confiamos no nosso coração, quando nós confiamos na força do nosso braço, quando nós confiamos no homem nós nos tornamos malditos, nós nos colocamos de novo debaixo daquela antiga aliança, A aliança ela feita em formas de ordenanças, sacrifícios e obras, que servia para remediar, mas não serviu, serviu para nos salvar. Precisou Jesus vir à terra, viver essa antiga aliança, porque ele tinha uma natureza que podia se sujeitar a Deus, uma natureza de, de deidade e de homem puro, sem pecado, que se sujeitou completamente àquela antiga aliança e cumpriu na sua carne, essa antiga aliança, para nos tirar dela e nos fazer válida essa promessa que o Senhor chamou a ele, tomou ele pela mão e o guardou e fez dele. Esse mediador da nova aliança. E em Cristo, quando nós chegamos em Jesus, Ele agora é a nova natureza. Ele agora é o homem perfeito, o Adão perfeito. A natureza perfeita que vive essa aliança do Espírito e da vida. Essa nova aliança de Deus. A natureza dEle. A natureza de Deus vive em Cristo. A natureza de Cristo vive em ti e vive em mim. E eu e você precisamos nos unir à natureza de Cristo. Eu e você precisamos é, nos aliançar a, a Cristo para que Ele viva em mim, para que Ele viva em ti. Para que Ele viva essa nova aliança que só Deus pode viver, só a natureza dEle pode viver. E à medida que Ele vai vivendo a nova aliança em mim e em você, nós vamos sendo transformados de glória em glória na imagem dEle. como antes de Cristo, como antes da nova aliança, nós nos parecíamos com o povo do deserto, que quando ouvíamos a palavra, achávamos bonita e achávamos que ela é agradável e que nós íamos vivê-la. Nós éramos parecidos com aquele povo, com o um homem, o velho homem, o velho Adão. Quando Jesus entrou para dentro de mim, quando Jesus entrou para dentro de ti, ele entrou para me transformar. Ele entrou para te transformar. E Ele quer que a natureza dEle resplandeça em mim. Ele quer que a natureza dEle resplandeça em ti. E à medida que Ele resplandecer em mim e em você, à medida que Ele for vivendo em nós, nós nos vamos, vamos nos parecendo com Ele. E nós vamos sendo transformados da natureza do velho Adão, daquele velho homem lá do deserto, no novo homem, a natureza de Cristo, na imagem e semelhança dele, e vamos nos parecendo mais com Deus, do que com as trevas, então a luz vai brilhando em nós, e essa água purificadora, vai nos limpando daquela velha natureza, daquela natureza que eu confio em mim, E de que eu me apoia no meu braço, no meu conhecimento, no meu intelecto, no meu esforço, no quanto eu medito, no quanto eu oro, no quanto eu busco viver uma vida reta. Porque quando nós pensamos isso de nós mesmos, nós estamos usando de todo o esforço que Deus diz que não tem valor. Eu me apoio na minha força, no meu braço e confio no meu coração, quando eu uso de todo o meu esforço para viver a vontade de Deus para viver a palavra de Deus algo que para mim é natureza inalcançável e Deus foi tão perfeito que ele disse que o que nos livra de abandoná-lo de cairmos da graça é o temor que ele botou no teu coração que ele botou no meu coração ele colocou um temor e é esse temor que nos preserva de buscarmos e andarmos com Ele. Lá em 2 Timóteo, quero convidar os irmãos ali, vamos abrir os irmãos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Aqui o Senhor nos fala desse temor. Combate, bom combate, Cap... é, perdão, perdão, 2 Timóteo 1,16, é... 12, 2 Timóteo 1,12, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Agora aqui no. Primeira é Timóteo, Primeira é Timóteo dois, três diz. Este é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Agora... Capítulo 3 Versículo 16 Evidentemente grande é o mistério da piedade Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito Contemplado por anjos, pregado entre os gentios Crido no mundo, recebido na glória Capítulo 4, versículo 9 Fiel é esta palavra e digna de ter aceitação Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis Versículo 15 Medita nestas coisas e nelas seja diligente para que teu progresso seja manifesto, tente cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo, como a dos teus ouvintes. Agora aqui no 1 Timóteo 6. Timóteo 6, capítulo, uh, versículo 11 Tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão Combate o bom combate da fé Toma posse da vida eterna Para a qual também foste chamado e de, que fostes, e de que fizestes a boa confissão Perante muitas testemunhas Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo a qual em, nossa, em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém? Aqui o Senhor fala que nós precisamos preservar todas as coisas que o Senhor nos dá. Que precisamos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combater o combate da fé confiando naquele que tem a imortalidade, naquele que vive eternamente, está diante de uma luz imarcessível, qual homem nenhum viu e que há de se revelar no final dos tempos. E o Senhor tem se revelado, como revelou-se na sua época quando andou na terra, Jesus revelou o Pai através de si. E agora Jesus está se revelando à sua igreja, do poder dEle em mim e em ti. A igreja precisa manifestar Cristo poderoso nela, vivendo nela, através dela, como seu cabeça. E não uma igreja independente que conhece e anuncia esse Senhor, mas que vive independente dEle. Que tem uma força superior, que é escolhida e eleita e que por isso ela é poderosa. Não. O Senhor quer que nós confiemos na, confiemos na eleição que Ele tem para mim e para ti, no propósito que Ele tem na tua vida e na minha. E que isso vai ser alcançado. Ele vivendo em Ti, Ele vivendo em mim, Ele se expressando em Ti. Ele tem que transparecer em todos os meus atos, em todas as minhas ações, em toda a minha fé, em toda a minha crença, Jesus tem que estar transparente na tua vida e na minha. Aí quando olharem para a igreja, aí quando olharem para ti, vão ver Jesus. Não vão ver algo dissociado de Cristo. Não vão ver uma igreja cheia de dons, de uma beleza externa, mas que não, não reflete o Cristo reflete conhecimento reflete poder porque na autoridade de Cristo nós temos poder para repelir trevas repreender demônios operar curas mas o diabo ele resiste e foge de nós na autoridade de Cristo no poder de Cristo na minha vida e na tua Jesus se expressando na minha vida e na tua. Agora para nós encerrarmos, eu vou convidar os irmãos para nós lermos ali em Provérbios, capítulo 2. Conselho de Deus, para que busquemos ele e conheçamos ele e cegamos em conhecê-lo. A sabedoria que vem dele, a natureza que é dele. Até que nós sejamos completamente amalgamados nessa natureza. E quando olharem para você, quando olharem para mim, quando olharem para a igreja de Cristo, Jesus seja visto. Quando olham para o corpo de uma pessoa, tu olha para a cabeça dela, ou você olha para a mão dela, ela não está dissociada do cabeça, do rosto da pessoa e nosso, nosso corpo, a igreja, precisa estar completamente ligada ao cabeça de Jesus Cristo. E quando olharem para a igreja, quando olharem para você, quando olharem para mim e verem Cristo, o zelo da igreja em mostrar Cristo é o que nos faz poderosos, o temor do Senhor nos mantém na sua palavra, e o temor de Deus ele é mantido aqui, olha, olha, olha a riqueza de Deus para conosco, para com sua obra, para com sua igreja, com sua noiva, quando ele fala em provérbios 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e a inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz; se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele preserva, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. E a sabedoria já está no meu e no teu coração. Quando Cristo Jesus entrou para habitar em nós, a sabedoria já está em ti e em mim. E às vezes nós buscamos acessar Deus fora de nós, ou o conhecimento de Deus fora de nós, ou entender a Deus fora de mim e de ti. E vamos a muitos caminhos, a muitos lugares. Há muitas pessoas para conhecer de Deus, para ouvir de Deus, para aprender mais de Deus, para crescermos em vida com Deus. Mas não vamos a Ele, que está dentro de mim e dentro de ti. E Deus nos convida para buscarmos Ele. Dentro de mim, eu buscar Ele. Tu buscar Deus dentro de ti. Para que essa sabedoria, esse conhecimento seja agradável à tua alma. Porque quanto mais tu acessar Deus dentro de ti, mais curas ele vai operar dentro de ti, mais parecido com ele tu vai estar, mais agradado dos caminhos dele tu vai estar e não serão pesarosos os caminhos e a vontade de Jesus para ti, o propósito de Deus na tua vida não vai ser pesaroso mas trocando a tua natureza, trocando a minha natureza, de andarmos independentes de Deus, de dissociarmos o Deus que já está dentro de mim e de ti, do Deus único e verdadeiro. Para buscarmos Deus fora de nós, como voltando ao passado, como voltando à velha aliança, rejeitando a nossa, nosso propósito, nosso chamado para andar com Jesus. Rejeitando a nova e eterna aliança que já está em mim, em ti. Um coração de carne novo, um espírito novo. A palavra dele impressa, imprimida dentro de mim e de ti, da nossa mente. É uma mente renovada. E essa palavra, essa mente renovada, essa natureza, ela vai acontecendo à medida que nós buscamos Deus dentro de nós, entramos em comunhão com Ele, através da sua palavra, através da oração, do meditar, através de tu falar com Deus e Ele te responder e tu se tornar conhecido dEle, mas Ele se tornar conhecido de mim, se tornar conhecido de ti. Essa proximidade que nós vamos tendo com Deus quando buscamos na sua palavra, buscamos a sua presença e buscamos que ele cresça, que esse rio de águas vivas flua de dentro de mim, dentro de ti, à medida que isso acontece, a nossa natureza antiga vai sendo trocada pela natureza de Cristo. Aí o velho homem vai diminuindo, como João disse, é necessário que ele cresça e eu diminua, esse velho homem vai diminuindo e a natureza de Cristo vai crescendo dentro de mim e de você e será espontâneo viver a vontade de Deus para ti, será espontâneo eu viver a vontade de Deus para mim porque a natureza dele, vivendo em mim, vive o que só Deus pode viver, faz o que só Deus pode fazer por isso que nós precisamos buscar, como diz aqui, ó, busca a sabedoria mais do que o ouro. Busca esse entendimento, busca essa inteligência, alça tua voz para buscar mais do que a prata. Porque ela é tão poderosa como a prata que o fogo não queima, ele derrete, mas ele não destrói. Essa natureza de Deus em nós pura o suficiente, a poderosa o suficiente para nos dar a vitória, para viver o que Deus tem para nós agora a minha natureza ela é poderosa para me impedir me travar quando eu confio nela de confiar em Deus eu não tenho como confiar em mim na minha natureza, confiar no homem e confiar em Deus e ser vitorioso. Eu preciso confiar em Deus para ser vitorioso. Você precisa confiar na natureza de Deus em ti para viver a Palavra de Deus, para viver a aliança de Deus, para viver a vontade de Deus. O que o Senhor é, tinha para compartilhar com a igreja, comigo, contigo nessa tarde, É, revelando Deus dentro de mim e de ti, à medida que o buscamos, à medida que Ele se revela em mim, à medida que Ele se revela dentro de ti, para ti, Ele se manifesta na tua vida, Ele anda contigo na tua vida, porque a tua vida vai andar no caminho dEle. Que o Senhor te revele cada, mais, cada vez mais, da natureza dEle, do poder dEle. E que nós possamos andar buscando esse Deus vivo dentro de mim, dentro de Ti. Que busquemos Ele todos os dias, onde estivermos, com quem estivermos, que a Tua mente não saia da presença dEle, que o Teu coração não se afaste mais dEle, para que o temor dEle, a vida dEle, nos mantenha cada vez mais crescente em poder e sabedoria da vontade, da natureza dEle, como o Senhor diz aqui, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e inclinares o coração ao entendimento, clamares por inteligência e por entendimento tu alçares a tua voz buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondido a procurares então entenderás o temor e acharás o conhecimento de Deus que nós possamos, possamos achar esse conhecimento de Deus em nós na minha vida, na tua vida não é ali ou ei lá não saís ao deserto para achá-lo, nem entre na casa o Senhor diz, entra na minha presença. Busca a minha presença. Busca-me. E me encontrareis quando me buscares de todo o teu coração. Que nós venhamos a abandonar os ídolos da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, do nosso coração. Não queramos mais Deus fora de nós, mas queiramos Deus dentro de nós, vivendo em nós, expressando em nós. O Deus fora. Ou é para quem ainda não conhece, não recebeu Jesus, ainda não está na nova aliança, pôr Ele para dentro? Ou é para quem segue ídolos, porque Deus não está mais fora de ti, nem de mim. Deus habita em mim, Deus habita em ti. Deus quer estar na tua presença e que tu estejas na presença dEle, em todo tempo, em todo lugar, em todo instante. Que eu e você não queiramos mais nos esconder de Deus, por temer andar na presença dEle porque Ele é um fogo consumidor Ele vai consumir as trevas que estão em mim e as trevas que estão em ti Ele abala montanhas mas que nós não venhamos mais ser como aquele povo no deserto que quando viu os sinais de Deus os bramidos de Deus fugiram da presença dEle e mandaram Moisés no lugar deles que nós queiramos estar na presença dEle e que o temor dEle nos leve para a presença dEle. Em todo o tempo e em todo lugar. Amém, irmãos? Pai, Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a palavra que o Senhor nos deste nessa tarde. E agradeço, Senhor, pelo Teu amor e por Tu falares conosco. Por Senhor, o Senhor nos servir esse banquete nesta tarde. E nos alimentar de Ti. Pedimos, um Senhor que tu repreendas na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, de toda a tua igreja. E todos aqueles que estão ouvindo, daqueles que vão vir a ouvir esta mensagem. Que virão a escutar. Repreende o Espírito da incredulidade, da apostasia. Repreende os nossos inimigos, Senhor. E aquieta a nossa alma na tua presença. Para que aprendamos de ti. E descansemos em ti. Como uma criança que, desmamada, descansa no colo de sua mãe. Que assim, Senhor, nós cresçamos em vida contigo. E possamos, Senhor, com alimento sólido, descansar em Ti. Sem mais temer os perigos e angústias da vida. Porque em Ti andamos e em Ti descansamos. Em Ti está a nossa paz e o nosso refúgio. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.